Olá pessoas, eu sou a Lulis, ou Luiza, depende do ponto de vista E esse aqui é o Rei hey Feminista E o episódio de hoje é sobre feministas e feministas Mas gente, feministas! Feminista! Tipo, Existe a tendência de pensar que... Feministas são do demônio, ou pelo menos é uma coisa muito negativa, ou um xingamento, falar Ei você, sua feminista, eu tenho sim o símbolo do demônio tatuado, mas isso não quer dizer que o movimento esteja atrelado ao satanismo Na verdade você pode muito bem falar, ei eu sou uma feminista Onde vivem? Como se reproduzem? Estão entre nós? Sim, para todas elas primeiramente. E são pessoas que estão lá principalmente para fazer o bem para a população e trazer a igualdade entre os gêneros. Se você pegar, por exemplo, alguém que faz a mesma função que um homem dentro de qualquer trabalho, a mulher provavelmente vai receber menos. Homens feministas? É aquele amigo seu, super desconstruído, que chega e fala Eu vou te ajudar. Sabe? Aquele tipinho. Mulheres univos. Vão tudo junto, todo mundo caminhando e cantando e seguindo por uma pipeca mais livre. Lá, lá, lá. E aí temos lá, no alto seu trono, o rei feminista. Que é o representante de toda uma classe que explica o feminismo para as mulheres. Que, né? Melhor pessoa. Pô, é feminista? Como? Porque assim, não é obrigação dele ser feminista. Então, se ele é... Que é uma opção dele? Caralho! Aí ele tá fazendo os Paranauê das Artes, ou pode até não ser artes, mas ele tá ali compartilhando textos incríveis, que às vezes até mulheres escrevem, que você fala, caralho, que texto ótimo, que representação ele é realmente. Nossa, mulheres, vocês estão de parabéns. Nossa, vou dar pra esse cara, porque olha só o que ele acredita. Somos iguais. Só que aí ele esquece que um não é um não. Acontece, não é mesmo? O feminista, quando ele ouve um não, ele repete. Não, não. Tipo, vai ser do meu jeito, porque é isso, você não, você não tá entendendo. Eu sou desconstruído. Vem na minha. Temos aqui um tutorial básico de reações pra quando um homem é feminista e quando uma mulher é feminista. Acompanhe. Mulher feminista. Homem feminista. sempre tão certo, então quando junta, ó, como plano tá errado? Não pode. ficar aí, às vezes, comentando nos seus comentários de Facebook, porque se tem um lugar pra gente comentar, é o Facebook, não é mesmo? <risos> Tenho até sobre o assunto. Comprou o pacote Feminista Starter Pack. Você pega qualquer imagem aqui desse mural e fala: Tatuador? Feminista! O novo país feminista tá com preço, inclusive, muito bom. Tem o Disney Feministão Resort. O feminista ele tem uma biblioteca gigante com grandes nomes: Simone de Beauvoir, Virginia Woolf, sabe? Toda a Aí a menina, mas eu não li Simone de Beauvoir, então eu vou explicar pra você. Não, você pode ter lido tudo, você pode ter lido todos os livros da face da terra. Você ainda não vai dar aula pra amiga do que é feminismo. Pare. Essa aqui é a coroa do protagonismo, ela é ótima. Homem, ela não é tua. Ela é da mulher quando tá falando sobre feminismo, ela é da negra quando tá falando sobre racismo, ela é da trans quando tá falando sobre transfobia. Você não queira roubar a coroa dessas pessoas maravilhosas, tá? Você não toca, não encosta, a coroa é minha, tá? Existe close certo dentro do feminismo sendo homem. Mas, assim, normalmente é ficando quieto. Obrigada, boa noite. <risos> se você, amiguinho, graças a Deus, se identificou com um feminista e quer parar, uma ótima iniciativa, parabéns, você parou de dar coisa errada. Assume e admite. Eu errei! Então, você pede pra alguma amiguinha esclarecida no assunto, pra falar, ok, o que que eu errei? Ela vai te apontar. Às vezes, mais de uma delas vão te ajudar. Você fala, obrigado, somos humanos, estamos aqui neste mundinho para errar. Por que você não pode ser mais uma dessas pessoas que estão aqui para errar? Não precisa fingir que tá certo não, porque você não tá. E é isso. Aí você absorve o que foi dito e não deixa passar fora da orelha. Ó, internaliza, absorve e se você der close errado de novo, pode deixar que a gente vai te falar. É isso.